mas o Senhor tem uma palavra para reanimar nesta noite o seu coração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39, até o capítulo 12, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, E todos estes, tendo sido testemunho de pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.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 Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor Deus, nesta noite nós oramos, abençoando a palavra que o Senhor nos dá. Pedimos em nome do Senhor Jesus, a tua provisão, a provisão do teu Santo Espírito, para que o Senhor fale com cada coração o Senhor conhece o coração deste irmão que está aí do outro lado dessa televisão, o Senhor sabe, ó oh Deus, quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente, quais são as dúvidas, as incertezas, e nós queremos que agora o Teu Espírito Santo faça essa pessoa, concentrar-se naquilo que vai ser pregado, para que a palavra produza o seu efeito para o qual ela foi enviada nesta noite então em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora que o Senhor traga cativo toda a mente, todo o coração que estiver ouvindo esta mensagem, para que ela possa produzir o efeito para o qual o Senhor a envia, em nome de Jesus, amém queridos? Meus amados irmãos, Esse texto de Hebreus no capítulo 11, ele está falando a respeito dos heróis da fé, homens e mulheres que lutaram a fé, que viveram com o Senhor, que viveram um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, mas a palavra do Senhor termina este capítulo dizendo, que estes irmãos, eles morreram sem ver a promessa, eles estão torcendo por nós, porque eles esperam que nós possamos continuar a vida, a caminhada, e nós possamos alcançar a vitória. Então o primeiro sentido, a primeira ideia que o Senhor quer transmitir ao meu e ao seu coração, para este tempo que nós estamos vivendo, porque às vezes nós achamos que o tempo passado era melhor, era mais fácil, era mais isso, mais aquilo... Mas a grande verdade é que Deus estabeleceu um jeito para que todos nós possamos alcançar a promessa. E a primeira ideia que o Senhor quer compartilhar ao meu e seu coração nesta noite é que os primeiros aguardam a vitória dos últimos. Os primeiros aguardam a vitória dos últimos. Queridos, a vida cristã ela consiste numa corrida de revezamento. E eu posso acrescentar ali: revezamento com barreira porque você correr uma corrida de revezamento é difícil, mas quando você tem as barreiras, é mais difícil ainda, porque você precisa saltar, você precisa impulsionar, e isso traz dificuldades maiores para a nossa vida. Mas há algo interessante queridos, porque para o Senhor Deus, não há uma carreira de uma pessoa só, é uma carreira de todo o povo de Deus, que começou lá no deserto, que começou lá quando o Senhor chamou Abraão, você consegue imaginar que o dia que nós vencemos as lutas da nossa vida, os anjos do céu, os santos do Senhor estão aguardando, ou estão torcendo por nós, para que nós possamos também vencer a nossa luta no dia presente. Então, eu e você, nós estamos na nossa luta, nós estamos diante da, dos nossos desafios, mas eu quero dizer para você que há uma grande torcida, para que eu e você possamos alcançar a nossa vitória. Eles já venceram, mas eles estão aguardando a nossa vitória, porque Deus vai coroar-nos todos juntos, no mesmo tempo, no mesmo dia. Por isso, irmãos, nós devemos correr bem, e nós devemos correr bem para o nosso o nosso tempo, e devemos nos preparar, e preparar adequadamente a próxima geração. Eu fico olhando aqui, hoje eu estava... É, olhando, assistindo alguns programas E a gente começava a ver alguns artistas do tempo passado Como eles ficaram velhos no tempo E como esse processo natural vai acontecendo Então nós estamos todos numa corrida Eu estou fazendo a minha parte, na minha idade, no meu tempo Mas eu tenho que olhar para frente e perceber que Deus Tem uma carreira muito mais cumprida Uma carreira muito mais significativa Do que apenas esses dias O que, que Deus está querendo ensinar para você, meu irmão, diante dessa crise? Às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso dia a dia, que a gente se esquece do caráter pedagógico para os nossos filhos, nesse tempo. Quem sabe daqui a alguns 40, 50 anos, o mundo pode voltar a viver uma situação de pandemia como essa, se Cristo não voltar e os nossos filhos vão ser preparados por aquilo que nós ensinamos a eles, de forma coerente, de forma cristã, agora nesse tempo, a nossa reação diante dessas dificuldades, vai fazer com que os nossos filhos possam ir mais longe, do que nós realmente fomos também, então Deus irmãos, Ele espera que a gente possa abençoar a vida daqueles que estão conosco na caminhada, que nós possamos receber o bastão, correr a nossa corrida, passar o bastão para frente, e nós possamos avançar para a glória do nome do Senhor, este é o primeiro sentido desta palavra, a segunda grande ensinamento que o Senhor nos dá nesta noite, é que nós estamos sendo assistidos por uma grande, grande plateia, a Bíblia diz lá no, em Lucas no capítulo 16, versículos 24, 22 a 24, que os céus contemplam a nossa, a nossa resposta, ou seja, o Senhor nos dá problemas, e Ele está olhando de forma que nós vamos resolver os nossos problemas. Deus nunca permite uma situação na minha e na sua vida, para você ficar frustrado, você ficar enrolado no problema, mas todo problema que Deus te dá, em primeiro lugar é para fazer você avançar, você conquistar, para fazer você superar os seus limites, e acima de tudo os problemas que Deus te dá, é para que você glorifique o nome dEle. Então você pode irmão, experimentar que neste tempo o Senhor está olhando dos céus, os anjos estão olhando dos céus, a forma como nós vamos reagir a todos esses problemas que estão acontecendo em nossa volta. A palavra do Senhor diz também em Efésios no capítulo 3, no versículo 10, que nós somos testemunhas de Deus para este mundo perdido, nesses dias famílias estão se desestruturando, o número de violência doméstica aumentou tanto que agora tem ter uma lei aqui no governo do Paraná que o síndico de um prédio é obrigado a informar a Secretaria de Justiça quando, a Secretaria de Segurança Pública, quando tem um problema num apartamento. Olha como é que a coisa vai ganhando um volume grande. Nesses dias, o número de, de casos, de assédios, de problemas é, de, de violência doméstica tem aumentado significativamente pessoas estão desesperançadas diante de todas essas crises, e o Senhor está olhando para mim e para você, para que a gente perceba qual será a nossa resposta diante disso tudo, então queridos, nós somos testemunhas de Deus para este mundo perdido, é através de nós que Deus trabalha o seu plano de salvação para o mundo, Deus quer salvar pessoas, e eu e você somos o canal e a manifestação desta bênção para este mundo, o terceiro ensinamento que o Senhor nos dá nesta noite, é que para correr bem, nós precisamos nos livrar dos pesos extras. O que, que o Senhor está ensinando para nós? Que pesos extras, é, não às vezes não são pecados em si, mas são coisas que dificultam a nossa caminhada são aqueles cuidados desnecessários, são aquele medo em excesso, o medo é bom, mas quando ele é em excesso, ele trava a sua vida, a sua vida não avança, é insegurança, são os preconceitos, os pensamentos limitantes da sua alma, nós precisamos aprender a viver irmãos, uma vida simples, para correr com alegria e liberdade, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que um dos grandes legados desta crise, vai ser uma volta das famílias à simplicidade, a gente aprender a lidar com simplicidade em cada situação da nossa vida. Eu quero que você grave uma frase que o Senhor disse ao meu coração. O que não nos impele para frente, nos detém. O que não nos faz avançar, nos detém. E Deus quer que você avance, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente da realidade que nós estamos enxergando, dos problemas que nós vamos passar. Deus está dizendo para mim e para você, que Ele não é um Deus que para por causa das limitações, não para por causa dos problemas, Ele é o Deus que está sempre pronto para avançar contigo, para fazer você atravessar o mar, para fazer você alcançar o destino que Ele tem para a sua vida, para que todo o plano e projeto do Senhor se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo ainda no, um quarto ensinamento, no versículo 2, para que nós, tenhamos cuidado com o pecado, se nós não cuidarmos, o pecado se apega em nós. O que, que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração? Ela está dizendo algo terrível, Ele diz assim no capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e aí Ele diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. O que, que significa isso queridos? O pecado é como se fosse um vírus, Muitas pessoas são assintomáticas em relação ao pecado, elas não percebem que estão peca pecando, elas não percebem que o pecado está tentando a sua alma, o seu coração, e essas pessoas muitas vezes são fracas na imunidade, vivem caindo e, e até erros na alma e no espírito, ou seja, elas acabam fraquejando na caminhada, outros irmãos são relaxados, brincam com o pecado... Nesses dias, como muitas pessoas têm brincado com o pecado as estatísticas têm mostrado que ah, com essa pandemia toda, os canais todos se abriram e um dos principais canais que se abriram foram os canais de, de pornografia, e a estatística cada semana aumenta muito mais o número de pessoas assistindo pornografia então muita gente está brincando com fogo e vai se queimar com o fogo, então nós não podemos ser relaxados na nossa caminhada nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos podemos descuidar da nossa imunidade, nem a imunidade física, muito menos a imunidade espiritual, a imunidade física é essencial nesse tempo, então você deve cuidar do que você come, mas também você precisa cuidar do que entra pelos seus olhos, do que passa pela sua mente, para que você não fique parado, para que você não fique doente, preso aí, contagiado por esse vírus que é o pecado. Algumas pessoas não vão mostrar, são assintomáticas, mas o pecado nos rodeia e se nós não cuidarmos, o pecado mata as nossas vidas e faz com que a gente não alcance o propósito de Deus. Nós precisamos compreender, queridos, que o pecado vai sempre na raiz da nossa vida. O pecado não acontece quando nós pecamos. O pecado acontece quando nós entramos em dúvida da relação à palavra de Deus. O pecado entra quando nós descuidamos dos valores de Deus. Então, cuide disso, porque se o pecado entrar e inocular em você, você vai ter que ter muita dificuldade depois para poder resolver este problema. Então, não permita que o pecado passe da sua mente, quando o pecado começar a tentar entrar na sua mente, não deixe que ele desça ao seu coração, aliás este é o recado de Tiago, Tiago diz que o pecado é gerado na mente, e depois ele desce ao seu, nosso coração, e quando desce ao coração, ele produz o resultado, e ao produzir o resultado, o resultado do pecado é sempre a morte. O pecado começa com uma proposta bonita, uma proposta interessante, mas o resultado é sempre a morte. Então se cuide, cuide para que o pecado não se apegue a você em nome de Jesus. Saiba como discernir e destruir fortalezas malignas. Existem pensamentos na sua vida, que passou na sua mente essa semana, que são pensamentos malignos, então aprenda a repreender isso, aprenda a expulsar esses pensamentos da sua mente, para que você se mantenha em pé, você se mantenha firme nesses dias, e você alcance o que o Senhor tem para a sua vida. O quinto ensinamento que o Senhor nos dá, está ainda no versículo, no versículo 1, e diz assim, corramos com paciência ou seja, perseverança, a carreira que nos está proposta. Irmãos, corra com perseverança, correr de forma disciplinada, não é rapidez, mas é constância. Irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, e cada um de nós tem uma carreira ou uma corrida que é diferente. Paulo diz que todos correm no estádio, lá em 1 Coríntios 12, de 15 a 19, Paulo diz que todos estão correndo no estádio e ele diz, correi como aquele que vai vencer, Paulo não diz que eu tenho que correr mais que o meu irmão, eu tenho que correr a minha corrida, cada um de nós que veio ao mundo queridos, recebeu uma missão do Senhor, recebeu uma direção do Senhor, um destino do Senhor para as suas vidas, e nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós, se você não viver o que Deus tem para a sua vida, eu não posso viver por você, tem muita gente que fica se comparando, ah, mas eu queria ter o dom daquele irmão, eu queria ter o dom daquela irmã, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, meu irmão, se preocupe em fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, neste tempo, neste momento, viva o que Deus tem para você, e você cumprirá com a carreira que o Senhor tem proposta para você, em nome de Jesus, talvez você tenha que descobrir qual é a sua corrida, para que você corra bem, e se você não souber qual é o seu chamado pessoal, você vai se distrair e você vai perder o foco, se nós não fecharmos a nossa corrida, ninguém irá fazê-lo em nosso lugar, depende de cada um de nós, amém queridos? Você que é um líder aqui na igreja, Deus tem uma missão para a sua vida, você que é um membro da igreja, Deus também tem uma missão para a sua vida, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu sou um membro tão insignificante da igreja do Senhor, não, você não é insignificante, você é alguém que tem um alto preço, um alto valor, comprado e lavado no sangue do Cordeiro, você está tendo o privilégio de estar assentado à mesa do Senhor, você tem o privilégio de estar caminhando para a glória celestial, então você tem uma missão, essa missão é importante, ela é relevante e Deus espera que você cumpra essa missão em nome do Senhor. E para finalizar queridos, o Senhor está dizendo agora para nós, algo tremendo, no versículo 2, ele nos ensina como é que nós devemos correr, e ele diz assim, corra sem tirar os olhos do alvo, veja o versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, aleluias! corra sem tirar os olhos do alvo, sem tirar os olhos de Jesus, nós nunca irmãos conheceremos a alegria da autonegação enquanto não nos entregarmos ao Senhor em cada particularidade, quem sabe esta crise está provando para você, qual é o seu Deus? Essa crise está provando para você, aonde é que está o seu coração? eu disse há outra, quatro semanas atrás de uma pregação aqui, que a crise revela onde está o nosso coração, e você pode estar olhando neste dia, para dentro de você mesmo, e você pode estar entrando em alguma situação, que eu espero que não, mas se você estiver entrando em uma situação em que você vai se afastando do Senhor, o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, olha para mim e corre olhando para mim, não corre olhando para as coisas que podem te distrair, não corre olhando para as coisas que podem impedir você de caminhar, mas corra olhando para mim, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o autor e consumador da sua fé, sou eu que te chamei para caminhar, sou eu que te sustento na caminhada, e eu estou esperando você na linha de chegada diz o Senhor, aleluias então queridos, se entregue se entregue em cada particularidade Jesus irmãos, ele se sacrificava, mas ele se sacrificava sempre com alegria em João no capítulo 15 versículos 11, capítulo 17 no versículo 13, você vê Jesus se sacrificando, passando madrugada de oração, Jesus fazendo jejum, Jesus enfrentando 40 dias de jejum e oração, nós vemos Jesus fazendo tudo aquilo que precisou ser feito, mas em nenhum momento Jesus está triste, em nenhum momento Jesus está reclamando com o Pai, em nenhum momento Ele está reclamando dos discípulos, em nenhum momento Ele está reclamando da circunstância, Ele sabe que Ele tem uma missão, Ele sabe que Ele está no caminho certo, e Ele está caminhando no caminho certo, para o propósito que Deus tinha lhe dado, então eu e você precisamos caminhar também, nós precisamos aprender queridos, a nos render a Jesus, com submissão absoluta, como diz no Salmo 40, no versículo 8, quem sabe esses dias é um dia para você se render ao Senhor, você não pode sair de casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e talvez você não tenha nem condições de voltar ao seu trabalho, então se renda ao Senhor completamente neste tempo, porque o Senhor cuidará de você, o Senhor abençoará a sua vida, em nome de Jesus... Lembra querido, que Satanás, o nosso adversário, deseja nos levar à murmuração, à blasfêmia, a reduzirmos a marcha, a negarmos a fé e até mesmo desistirmos. Quantas pessoas, eu espero que poucas aqui neste lugar, mas eu tenho certeza que nessa crise muitas pessoas desistirão também. Assim como muitas pessoas dirão assim, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor, alguém talvez possa desistir não seja esse que desiste, seja aquele que nesta luta, você se fortalece, você busca no Senhor, saiba que o Senhor é contigo e o Senhor honrará a sua vida, em nome de Jesus, então à medida em que você andar de forma disciplinada neste tempo, você avança e as pressões diminuem, Por quê? Porque quando nós entregamos os problemas nas mãos do Senhor, o problema não é mais nosso, o problema passa a ser do Senhor e Ele peleja por nós enquanto nós ficamos desesperados, tentando resolver um problema, Deus não opera, mas quando nós ou confessamos, quando nós reconhecemos o seu poder, quando nós reconhecemos a sua soberania, e quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor operará grandes maravilhas em nome de Jesus, você quiser pode voltar essa semana, eu quero que você possa ler o livro de Êxodo, e você vai perceber os problemas que aquele povo tinha, de repente um dia Moisés chega diante do Senhor, e Moisés está bravo, Moisés está muito bravo, e aí Deus vai falar com Moisés, Moisés diz, ah esse povo é complicado, é isso é aquilo, e Deus diz, Moisés, é simples, você me procura, eu falo para você o que você tem que fazer, você vai e faz, e aí Deus fala, Moisés vai lá e bate na rocha, que a rocha vai dar água, e Moisés foi lá, usou o cajado, bateu na rocha, e a água saiu daquela rocha, e todo o povo de Deus bebeu, de repente aconteceu a mesma circunstância, alguns tempos depois, e Moisés também não consegue entender, ele já tinha passado por essa experiência, mas aí ele esquece quem é o seu Deus, e ele começa a ficar nervoso, ele fica mais irado do que a vez passada, e aí ele vai buscar Deus novamente, e Deus fala para ele, Moisés, só que agora Deus fala, Moisés vai lá e fala com a rocha, e Moisés vai falar com a rocha, mas ele está tão transtornado, ele, ele simplesmente não consegue perceber a diferença do primeiro comando para o segundo comando de Deus, ele vai e bate na rocha, ele fere a rocha, que é Cristo, representa Cristo, a água jorra abundantemente, todo o povo é saciado, mas Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, exatamente por causa disso, o que, que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite? Deus está dizendo para mim e para você, que nós estamos salvos, está resolvido o nosso problema, mas Ele quer que a gente possa viver uma vida abundante, então antes de você ficar aí desesperado com o seu problema essa semana, ou essa semana que você vai enfrentar, antes de você ficar aí que nem uma barata tonta dentro de casa, brigando com todo mundo, tentando achar uma saída, por que, que você não ora e busca o Senhor teu Deus? Por que que você não coloca diante dEle as suas mágoas, as suas frustrações, as suas angústias, mas também... Ouça com atenção o que Deus vai te falar. Porque o nosso Deus amados, todas as vezes que nós colocamos um problema nas mãos dEle, Ele ouve e Ele dá uma resposta. E a resposta de Deus não é uma mesbice, a resposta de Deus é coerente para o tempo que nós estamos vivendo. Então ela é coerente para o dia de hoje, ela é coerente para a semana que nós vamos viver, ela é coerente para aquilo que nós estamos fazendo, então ouça a resposta do Senhor, aquieta o teu coração, Deus é contigo e Ele te sustentará em nós nome de Jesus, glória a Deus, queridos é muito importante ouvir esta palavra, então à medida em que você aprender a colocar as pressões nas mãos do Senhor, você caminha de forma leve, e ainda assim diz a palavra do Senhor ali no, no texto, de, no texto de, de, de, de, de Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, diz que nós ainda assim iremos, iremos errar, é passível de erro a nossa vida, mas a palavra do Senhor diz que se nós errarmos e falharmos, nós devemos voltar rápido para o Senhor, confessar o nosso erro, o nosso pecado, e acertarmos a nossa vida com o Senhor. Ele diz no versículo 3, Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Amém, queridos? Precisamos então de correção do Senhor e que seja feito em amor, isso vai ser sempre um presente divino para a nossa vida, Deus está usando a crise para corrigir a sua igreja, Deus está usando a crise para abençoar a sua vida, então de alguma forma, você sairá dessa crise melhor do que você entrou, você entra, sairá desta crise mais cheio da presença, mais cheio do cuidado, mais cheio do amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém queridos? Vamos orar encerrando em nome do Senhor. Nesses dias queridos em que tudo parece que está muito devagar, alguns perdem o foco. Algumas pessoas perderam o foco nesses dias. A violência tem aumentado, a dependência de fármacos para dormir e antidepressivos tem aumentado, a pornografia tem aumentado. Agora nós vamos enfrentar o problema da crise econômica, que nós também não sabemos como vai acontecer mas não desanime o seu coração, não desanime a sua alma, não fraqueje, não deixe de confiar no Senhor, o Senhor permitiu esta provação para nos aperfeiçoar, e manifestar, no meio desta crise, no meio desta dificuldade toda, o seu poder e a sua glória, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Receba esta palavra no seu coração depois eu vou mandar um vídeo para você, que durante essa semana o Senhor colocou no meu coração para fazer, e eu quero dizer para você, que nós estamos juntos, no mesmo barco, no mesmo propósito, na mesma direção, para tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.